O que é começo? Que fim leva os começos depois que começa? Que fim leva os começos depois que começa? Que fim leva os começos depois que começa?